Oi, eu sou o Cup, e adivinha quem voltou a ter uma floricultura na cabeça? É, é obviamente eu. Se você gostou, clique em gostei. Se você não gostou, se inscreva. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma história que é um pouco mais diferente do que aquilo que a gente tá acostumado a ver, porque a gente tem muita sensação de que a comunidade gay não faz mal a ninguém que seja hétero, sabe? Não dá nenhuma pressão, mas existem exceções, existem casos. Pessoas são pessoas, e pessoas sempre vão acabar fazendo bostas umas com as outras. E nós temos aqui uma mulher hétero que se sente pressionada por suas amigas e amigos LGBTs. Vamos ver o que está tá acontecendo. Será possível? Será a história da carochinha? Ela não falou nenhum nome, então vou colocar o nome de Fiona para este vídeo, beleza? Fiona. Tenho 26 anos, sou mulher, cis e hétero e estou perdida. Não sou muito feminina. E por isso, a vida inteira as pessoas me diziam que eu era lésbica. Coisas bem ruins aconteceram por causa disso. Eu cresci e superei, mas hoje faço parte do grupo de pessoas em que em maioria são LGBT. São pessoas legais, eu gosto delas, mas às vezes elas me fazem me sentir mal. Elas costumam dizer para mim que eu ainda vou me descobrir lésbica ou bi. Elas dizem isso por dois motivos. Eu não gosto de tocar pessoas e não gosto de que elas me toquem. Acho invasivo e por isso não faço muito o estilo mulher precisa. Isso me deixa mal e me faz sentir errada Como se eu tivesse que provar através de certas comprovações Eu não quero me maquiar e nem me forçar a me relacionar com caras Para ser levada a sério Eu nunca namorei, beijei, nem nada do tipo Porque eu não consigo sentir como outras pessoas A forma como me sinto como me manifesto, até mesmo características, por dizer assim, físicas, que me atraem, é completamente diferente do que atrai outras pessoas, e eu não sei se eu posso estar nessa área cinza. Pra dizer, eu acredito que nessa área cinza ela esteja se referindo à área cinza da sexualidade. Eu só sei que eu me sinto sufocada, pressionada e diminuída com todos dizendo isso à minha volta, que eu não sou normal. Eu não quero que isso me atrapalhe no futuro, como me atrapalhou no passado o medo é paralisante. Pois é, Fiona, pra você eu tenho algumas dicas que eu acho que são bem importantes assim para se levar para a vida inteira. Eu acho que são dicas que qualquer pessoa pode, pode realmente levar isso, mesmo que não se encontre nessa situação, mas são coisas que eu acho que você especialmente precisa ouvir. A mais importante delas, sem dúvida, é a de que você deve ser fiel a você mesma. Então não sinta que você deve estar numa caixa para se sentir válida. Você é válida mesmo que você não tenha certeza sobre você mesma ainda. Mesmo que você não encontre um nome ainda, sabe? Não ter certeza está tudo bem. Como eu já disse em outro vídeo. Mas isso é uma coisa muito importante que a gente dificilmente leva em consideração. Tá tudo bem a gente não dar um nome pra gente mesmo, a gente ainda não ter um nome pra nós mesmos. O importante é que você seja fiel a você mesma. Você não se sinta na necessidade de mudar porque outras pessoas estão falando que você é isso, que você é aquilo, que você é uma coisa que talvez você ainda não tenha certeza sobre você mesmo. Uma coisa que eu acho que você deva fazer também, muito importante nesse momento, que eu sinto que você não está fazendo, é tomar direcionamento da sua própria narrativa. É um monte de palavras complicadas, ou sendo aqui talvez muito exagerado nas palavras, talvez. Mas o que eu tô querendo dizer é que, nesse momento, há várias pessoas chegando pra você e dizendo Faça isso, faça aquilo, você é bi, você é lésbica, você é isso. Você deve pegar todas essas informações e falar Parem! Não importa o que vocês achem, eu sou a única pessoa capaz de ter certeza sobre mim mesma. Só eu posso dizer quem eu sou mais que as outras pessoas achem, tudo que as outras pessoas têm a capacidade de saber sobre você, é achar. Porque você é a única pessoa que está na sua pele. Simplesmente o fato de você tomar essa atitude e ter esse, esse poder sobre sua própria narrativa, com certeza já te colocaria numa situação de muito mais autoconfiança. Mesmo que seja uma autoconfiança para não saber exatamente o que você é, mas realmente de você... Tomar partido sobre quem você é Como você disse, você gosta dos seus amigos Seus amigos parecem ser boas pessoas Então aponte a seus amigos Se você se sente pressionada Que você não gosta do que eles estão fazendo com você Das coisas que eles dizem para você Ou sobre você Se eles são seus amigos, eles vão te dar espaço Eles vão te respeitar Tenha ciência, então, nesse momento De que você não tem o um porquê Estar cercada de pessoas que te fazem mal Mano, se as pessoas, se você se sente pressionado por essas pessoas, se as pessoas estão dizendo coisas ruins sobre você, que você não se sente bem, se você se sente mal perto dessas pessoas, não tem por que você estar tá cercado delas. Tente se cercar mais de pessoas que te fazem bem, pessoas que te proporcionem o bem, atividade que te proporcionem alegria, que você se sinta incluída. Por mais que talvez essas pessoas queiram ser suas amigas, se elas não estão te fazendo bem, não tem o porquê. Sobre a questão da alta descoberta, nunca ter beijado, nunca ter se interessado. Eu jamais vou ser uma pessoa capaz de dizer pra você o que você é, o que você não é, e etc. Tudo que eu posso falar pra você é sobre pesquisar, sobre tentar se informar que talvez você tente se encontrar em algum lugar. Então eu diria pra você pesquisar sobre orientações assexuais ou aromânticas porque atração sexual e atração romântica são coisas diferentes e podem ter impactos diferentes sobre como a pessoa experiencia sua sexualidade e suas relações no futuro. Mesmo que você acabe não se reconhecendo em nada disso e depois você venha se descobrir uma coisa completamente diferente, informação é sempre bem-vinda. Então minha sugestão nesse sentido é de realmente pesquisar. Mas tome seu tempo. Não sinta que você precisa se forçar a encaixar numa caixinha para poder ser válida. Você já é válida, tudo bom? Tudo bom então. Eu realmente espero que esse vídeo possa servir de alguma ajuda para você ou para outras pessoas que estejam assistindo e estejam passando por coisas similares de alguma forma. Se você não entendeu o que aconteceu neste vídeo aqui, este vídeo faz parte do meu quadro Cup Me Ajuda, onde você manda um e-mail para mim e eu tento te dar um melhor conselho de amigo que eu sou capaz de te dar. É este e-mail, cupmeajuda.com. Mas também não se esqueça de me seguir nas redes sociais, eu sempre procuro responder por lá, seja nos comentários, seja na DM, o mais rápido possível que nem sempre é tão rápido assim mas eu tento responder todo mundo e interagir com todo mundo, então me siga gente, tem conteúdo legal lá no Instagram e é isso, o que você achou desse vídeo comente aqui nos comentários o que você acha que a Fiona deva fazer e se você já passou por alguma situação parecida eu vou estar respondendo todo mundo assim, como eu sempre tento estar fazendo, enfim vamos terminar o vídeo, tchau tchau